maior temporal da história e como vocês sabem também nosso Torcísio é o inimigo número um hoje da esquerda ele é governador do estado que é o coração financeiro do nosso país e se ele não comunistar aqui ele será tratado como um tremendo inimigo dos comunistas agora pela primeira vez na história eu vou mostrar para vocês a mídia já começa a procurar um culpado, mas o governador foi alertado. Olha, ele não fez nada, não alertaram o governador, ele não fez nada. Maior temporal da história, para você ter noção, os caras estão falando assim que nunca viram um índice pluviométrico tão alto. Chegou a 683 milímetros nas últimas 24 horas, maior registrado em toda a história. E aí, alagamentos, para desastres, pessoas perdem a vida e a mídia é podre já encontra seus culpados. Defesa Civil e governo de São Paulo foram alertados sobre chuva no litoral paulista, diz o diretor do Semaden. Olha, tá? Eu tenho 32 aninhos de vida. Eu nasci, fui criado aqui no meu estado, em São Paulo, conheço né, diversas regiões daqui, o litoral paulista, o vale do Paraíba, o interior aqui de São Paulo, a grande Campinas, a grande São Paulo, região, bairro, centro. E eu vou te falar uma coisa, choveu e choveu e choveu todos os anos pra caramba, e sempre foi culpa das chuvas. Não, porque a chuva... Porque as chuvas, chuvas fazem desastre, chuvas fazem desastre. Só que agora que tem um governador que precisa ser destituído pelos comunistas, aí não é mais chuva. Aí são, o governador de São Paulo foi alertado e não fez nada, certo? Assim... Que um sistema de baixa pressão sobre o literal norte de São Paulo foi detectado O Semaden conversou com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SEDEC Nós convidamos a casa militar do governo de São Paulo Traçamos o cenário e fizemos uma reunião, disse Moraes Segundo o diretor do Semaden, A tragédia na região é resultado de uma frente fria Extremamente intensa e anômala Que avança pelo país vinda da região sul até o momento, 35 pessoas perderam suas vidas em São Sebastião e uma em Ubatuba. Não me recordo de ver 600 milímetros de chuva em 24 horas, disse Moraes. Ele explica que o número de vítimas poderia ter sido ainda maior se as precipitações tivessem se concentrado nas encostas. Na avaliação do especialista, é preciso tomar uma série de medidas para evitar tragédias como a do último final de semana, como, por exemplo, a instalação de sirenes e a contenção de áreas propícias a efeitos geodinâmicos. É o mínimo, né? Tinha que ter assim, o mínimo, uns sinais. Mas o povo não fica nem sabendo, tá lá vendo Big Brother Brasil quando tudo cai. E aí, vamos ao Torcísio e a resposta dele a tudo isso. Ele diz o seguinte, ele pede ajuda ao exército e diz que é grave. O Comando Militar Sudeste cedeu dois helicópteros de grande porte para buscas e salvamento. O Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba enviou técnicos para atuar na desobstrução da BR-101 Rio Santos. Estamos avaliando o tamanho do problema. É grave. Choveu muito e temos muitos deslizamentos. É fundamental que o socorro chegue às vítimas. Disse o Torcísio Governador durante live na tarde deste domingo, certo? E aí, meus queridos, a mídia não quer, não é o suficiente ir lá tratar. Então eu acredito que esse é o grande desafio do Torcísio no mandato dele, certo? Nós vamos ver aí, será, hum, será, talvez em São Paulo fosse necessário criar mais piscinões? Talvez fosse necessário é, você criar um escoamento para as regiões mais altas? Como é que funciona tudo isso? Só com grandes investimentos. A esquerda vai bloquear tudo isso e vai tentar fazer polêmica o máximo que puder. Você que estiver vendo as notícias hoje, depois viu esse vídeo, faça seu comentário. O que, é que você acha? A mídia podre Tá falando muito do Tarcísio, ou estou completamente uh, tudo sendo ignorado. Aqui temos umas imagens, né? Vista aérea dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Ilha Bela no litoral. Norte de São Paulo, vejam carros assim, né, caídos, abriu um piscinão aqui, que é isso, meu Deus do céu, cara, tá? Meu Deus do céu, vamos mudar tudo isso. E aí, o Torcísio agora está em uma reunião de crise em São Sebastião. Também participaram da reunião líderes da defesa civil, corpo de bombeiros, polícia militar e o prefeito Felipe Augusto. Eles estão no centro de monitoramento do Centro de Operações Integradas, COI. O grupo deve traçar estratégias para resgatar os moradores que estão ilhados. De acordo com o prefeito, também há relatos de pessoas sob escombros das casas que desabaram por causa de forte chuva. Moradores fazem buscas por desaparecidos por conta própria. Alguns bairros estão inacessíveis devidos à interdição de pistas e do mau tempo, que impossibilita operações de helicópteros. Mais cedo, a cidade de São Sebastião decretou o estado de calamidade pública. Outros municípios da região também estão em alerta. Em Ubatuba, não, uma criança de 7 anos foi encontrar Deus, infelizmente, gente. E é o seguinte, por favor, Tarcísio, certo? Libera aí os investimentos, libera os piscinões para todo mundo que quiser... Como é que funciona isso? Para quem não conhece, porque não é de São Paulo, uh, basicamente alagava em toda a região ali. São Paulo, na zona, a nossa zona sul, quando começava a chover, o povo já corria para ver a inundação do supermercado, que às vezes era saqueado pelos moradores. Nós viemos postos de gasolina, cara, chegava o teto do negócio. E aí, como, como, como começou? Tinha alguns piscinões sendo feitos de alta qualidade, mas depois foram só piorando em céu aberto. São como se fossem buracos colossais, onde na necessidade de chuva, na necessidade de, de escoar essa água, tem um lugar para acomodar toda essa quantidade absurda de água. Então essas cidades que já têm algum histórico, não importa, vai esperar a próxima situação anômala, vão ficar culpando o aquecimento global... Ou a gente pode já começar essas obras. A mídia podre pode ter certeza que vai cair matando no Torcísio, certo? Vamos tentar colocar a culpa dele de qualquer maneira. Então, é o grande desafio aí do nosso querido Torcísio. Por último, tropa, eu estou com um canalzinho novo agora, secundário, onde eu estou atacando... As empresas que vendem suplementos falsificados, vou falar sobre musculação, fitness, maromba. Quem tem interesse nesse assunto, vou deixar um link. Também, claro, não se esqueçam, nós temos nossa sétima rifa. Apoie o canal e concorra a R$ 700 reais no Pix. Tamo junto, quero saber a sua opinião e até a próxima. Tchau, tchau.